Oi pessoas, eu sou Lívia Leite, esta é Fernanda Leite e este é o Isso Não Cai na Prova. Se é o primeiro vídeo que você está aqui, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. E nós temos vários outros vídeos aí para você assistir, acompanhar, comentar, compartilhar, enfim. Fazer todo esse processo youtubístico que vocês já conhecem e que ajudam bastante a gente a entender se vocês gostam do conteúdo, querem mais conteúdo, querem aprofundar mais determinadas temáticas. Música vocês devem estar observando se estiveram aqui semana passada que a gente está com a mesma roupa. né a Fernanda já esteve aqui no programa, né? já esteve aqui no canal, já esteve aqui com um vídeo conosco, esse é o segundo vídeo que a gente vai gravar junto e aí a gente fez no mesmo dia, então nem trocamos de roupa, só vamos continuar aqui o conteúdo. E aí eu vou aproveitar porque a Fernanda, é da lá de casa, é a única que foi de fato estudar fora, teve que sair para fazer faculdade Fora, tipo longe dos pais, longe da família, longe dos amigos, e esse longe pode ser tipo a 300km, mas não mas é o caso, né? é mais né? longe um pouquinho. É 600 né? Mas é longe, <risos> é longe. Bom, Fernanda, diga aí o que foi que aconteceu, quantos anos você tinha, é, a que distância era né, da, da família? Bom, primeiro que era em outro estado, né? Já não era dentro do mesmo estado. estava morando aqui no Ceará é, e a gente foi, quer dizer, eu fui morar na Paraíba, na capital da Paraíba, João Pessoa. Então são mais ou menos 600 quilômetros. Eu nunca, não sei ao certo, é, na verdade. É mais ou menos, mas, é, qual é a distância? Eu tinha acabado de fazer os meus 18 anos, né? Mas desde pequena, eu desde pequena não. Na verdade Acho que desde os meus 14, assim, eu pensava em estudar fora. Uhum. Acho que é porque a gente viu muito aquela novela malhação, essas coisas assim, né? Quando a gente é adolescente, que vê esse povo morando fora e acha que, uau, é lindo, é, vai ser tudo muito fácil. Mas não é bem assim, não. É então, difícil. É, e, e é totalmente diferente sair com 18 anos e sair com 30 anos, é, por exemplo. Também. É, hoje, se você tivesse que sair para estudar em outro lugar, é, é outra cabeça. assim. É, outra cabeça, claro. Porque você vai com bem mais responsabilidade. Né? Quando você está com é 18 anos, você está na, na flor da idade. Você está pensando o quê? que você vai pra, também para criar responsabilidade, porque pelo menos eu pensava assim, né eu pensava em, em sair... Não, só tu que pensa assim, a maioria não, que pensava, é. ai ah, vou para criar responsabilidade. O que, que muda de cidade não, pensando? Eu, eu sabia que eu ia ter que resolver os meus problemas. Ah, você tinha essa consciência, é, Eu né, tinha essa que... consciência de que eu ia ter que ir no banco resolver os meus problemas. Eu que ia ter que ir atrás de um dentista, de um médico, eu. Não era minha mãe uhum. que ia marcar mais nada para mim, porque eu não ia ter mais ela lá. Mas eu não pensava muito nas partes mais comuns, como por exemplo, eu não vou chegar na faculdade, não vai ter almoço feito. Isso é, é triste. <risos> é, é realmente muito triste você chegar e você. Eu nunca fiz feijão, nunca tinha feito feijão. E eu me lembro que. Eu também lembro. <risos> Do dia que você fez feijão. <risos> A primeira vez que eu fui fazer feijão, tinha medo da panela de pressão. Eu liguei pra minha mãe, desesperada. Mãe, eu não sei fazer feijão, me ensina como é que faz. Aí ela ensinou pro telefone, o telefone né? Tudo bem. Desliguei o telefone, fui tentar fazer feijão. Aí eu acho que eu botei pouca água de... Eu acho não, eu botei pouca água demais. Hoje você sabe que você é <risos> pouca água. Aí ela foi, eu bati na porta da vizinha, que eu nunca tinha nem visto na vida. Não sabia nem o nome dela. moça. pelo amor de Deus, me ajuda a fazer feijão, porque eu não sei. Aí ela começou a rir. Peraí que eu vou pegar meu chinelo. Ela falou, menino, o feijão tá queimando, não sei o quê. Foi aquele... A Bafafá, Ainda ela me Ainda bem ensinou. que não explodiu, né? Foi, não graças a Deus, explodiu. porque ficou aquele cheirinho delicioso de queimado. E, e não só isso, né? Outras responsabilidades também é, em relação a pagar a conta. Que, poxa, eu não via uma conta quando chegava lá em casa. Uhum. O máximo que eu fazia era tirar da caixa do correio e levar para minha mãe. Uhum. Era assim que eu via as contas, né? Mas é, eu pensava assim, antes de sair de casa, que eu ia ter que criar essa, uma responsabilidade, só não sabia que era tanto. Uhum. E também pensava muito na questão de farra mesmo. né Porque, ah, vou poder sair, vou poder chegar a hora que eu quiser. Uhum. Aí a primeira. Ah, como é que chama? Aquela festa do, dos novatos da faculdade. Calo, calo, calo, calo, calorada. Calorada, é. Aí na primeira calorada, já cheguei cinco 5 horas da manhã em casa, né? Então já tava. Não era a minha calorada, já era no segundo semestre, já tem um ano que eu tava morando fora, no caso. É, um ano, não, seis meses que eu tava morando fora. Mas, né, tipo assim, era, é outro mundo, é outra experiência. E você tem que aprender também a, a se virar numa cidade sozinha, onde você não. Eu não sabia, nunca tinha ido para uma pessoa, né? Então... É porque ir para Colorado e chegar às 5 horas da manhã e não ter que responder nada a ninguém era, tipo, era a parte boa. Era a parte boa, mas também era uma das únicas partes boas. É, é, o que não avisaram é que é talvez a única parte. É. E não sabe se compensa muito. Se comparado a todo o resto. A todo né? o resto, Na verdade, compensa, porque, poxa, uma hora você vai ter que crescer, né? É, então. Mas eu digo assim, no, no sentido de não saber se compensa, é porque não quer dizer que seja fácil. E muita Ai. gente, se não tiver um apoio emocional, simplesmente é. volta. Porque eu acho que a maioria das pessoas que pensa estudar fora geralmente vai pensar assim, eu preciso passar no vestibular. Olha, eu já morei com uma, uma pessoa que, ela tinha 29 anos, eu tinha, na época eu tava com 19, então ela era 10 anos mais velha do que eu. Ela não aguentou a pressão de morar fora e voltou para morar com a mãe. Então, ela chorava todos os dias, ela dizia que não aguentava aquilo. E ela também era muito apegada à mãe dela, né? Então, uhum. tem, eu acho que eu dei um tapa no microfone. Né? Não tem problema. É, é, enfim. Perdão, pessoa, é pessoa vale assim, é, Então, ela não aguentou muito a pressão de... Ficar longe da família, longe dos amigos, porque também a vida dela, tipo, ela já estava com 29 anos, então uma grande parte da, da vida dela tinha sido vivida ali naquela uhum. cidade pequenininha, ela saiu para uma capital e não conseguiu, é, então, para ela não foi fácil. É, eu acho importante dizer assim, ela tem, tinha 29 anos, quer dizer, não tem a ver só com a idade, e não tem a ver com o fato de você sair de uma cidade pequena e para uma cidade grande. Né? Tem muito mais a ver com o seu suporte emocional. É. Né? Que no caso, por exemplo, a gente vinha conversando antes e você falou que isso não foi um problema pra você, porque você sentia que você tinha um suporte aqui, que você tinha um apoio. Você sabia que... É. Né? Então, não, assim não tinha eu, mãe, não tinha amigo, mas... Isso. Quando eu saí, eu já sabia que se realmente nada desse certo, eu podia voltar. Claro que várias vezes eu pensei é, em voltar, logo nos primeiros semestres eu ficava... Eu não aguento isso aqui, eu não sei o que foi que eu vim fazer aqui, naquele desespero. É, e pensava, não, eu não vou voltar porque foi isso que eu escolhi pra mim. Mas eu também sabia lá no fundo que é, eu, se eu quisesse voltar, minha mãe tava lá de braço uhum. aberto. Inclusive várias vezes ela falava é, pra eu voltar, que ela também né, ficou sofrendo aqui. Porque Sim, da mesma bastante. forma que eu não tinha mais o suporte dela lá, ela também não me tinha aqui. Então, poxa, pra uma mãe que tá ali com... O, os seus a galinha dos pintinhos né ali tá, os pintinhos ali tudo embaixo da sua asa de repente o pintinho sai voando é, é difícil é a gente teve a sorte assim porque a, a nossa mãe sempre incentivou muito a vai pra fazer se fora, for é. para estudar pode ir né ela sempre apoiou muito claro se for para estudar se for para estudar se for <risos> é. para estudar vai a gente não tinha um suporte financeiro muito bom mas mesmo assim o suporte emocional você saber que é, os seus familiares assim vai Vai, a gente vai dar um jeito. Mesmo a gente sabendo que era muito difícil para ela, é. ela sabia que isso era importante para a gente de uma maneira geral, né? Fernanda acabou indo é, e a, a minha mãe sim, a minha mãe sofreu, mas ela também sabia o quanto isso poderia ser importante para a Fernanda, então porque... ela não segurou. Isso, foi a minha mãe mesmo que incentivou muito a fazer a vestibular fora, ela ficava, ah, porque é. é muito bom, vai fazer fora, vai estudar. E ela mas na hora que eu disse, né? era ela era que que, foi sabia... ela que, que chegou eu não sabia nem que existia na verdade eu quando estava no, no, no segundo ano tu estava fazendo o terceiro foi aí que eu vim entender um pouco mais o que era faculdade porque até então eu nem pensava muito nisso uhum. faculdade para mim era ali dentro do, do Cefete, né porque na época antes o, o Ifet uhum. é, era Cefete o nome aí uh, então era aquilo ali coisa pequena que você fazia dentro da sua própria cidade não muito distante de nada. Só que mamãe foi que chegou com, com, é, com, a, com a, o FPB, né, com a ideia de fazer um, o processo seletivo, fora, seletivo, seriado. E aí ela comentou com a Lívia. Na verdade, ela falou para tu no primeiro ano. Né? Então eu estava na oitava série. E aí foi aí que eu comecei a entender o que era faculdade, porque eu não pensava nisso. Né? Então eu só pensava no ensino médio. Até o meu, meu funda, fundamental, no final do fundamental era só o ensino médio. Uhum. Depois daí que eu entrei no primeiro ano, foi que eu comecei então a, a pensar também é, sobre universidade e a questão de morar fora. Então ela incentivou muito. Mas na hora que eu falei pra ela, mãe, passei, a bichinha se desmanchou em lágrimas. Ela chorou muito. De ela... felicidade e de tristeza também. É. Foi. Os dois. Ela não sabia o que chorar, ela não sabia se sorrir ou se ficar triste. É. Então, várias vezes é, eu saía, terminava uma aula, né, terminava, sei lá, estava voltando para casa e acontecia alguma coisa, assim, muito triste. E eu só queria pegar o dinheiro que eu tinha na conta, que já não era muito, né, pagar uma passagem e ir embora. Porque foi, foram, eu tive muitas experiências frustrantes mesmo, a ponto de, de ficar trancada né, no, no, no meio da rua, porque simplesmente esqueceram de deixar a chave da minha casa, eu tinha emprestado para uma menina, e ela viajou e levou minha chave também, então eu tive que dormir no meio da rua, então nesse, nesse dia pra mim... Ou seja, pessoas, né? É. Foi o dia de dormir, dormir na rua, foi o dia de... Ok, não foi nem o curso? Não, não, não. O curso só teve na, na prime, no primeiro semestre, porque eu paguei uma disciplina realmente muito difícil, que eu acho que era assim, índice de reprovação, era 50%, sempre, todos os semestres. E eu fui reprovada, logo no, no, no primeiro semestre nessa disciplina. O professor era bem rígido, ele, a, o nível é, das provas dele, a gente às vezes pedia para o aluno de mestrado fazer, e o aluno uhum. de mestrado não conseguia fazer. Então, não tinha como. Então eu fui. Reprovei essa disciplina. Ele puxava muito a minha orelha, ele me chamava várias vezes para conversar. E aquilo ali, ao mesmo tempo que me incentivava, ficar no curso, também eu ficava, caramba, isso não é pra mim, isso não uhum. é pra mim. Porque toda hora eu tô sendo chamada na, na, no laboratório do professor. Hoje, eu hoje é, esse professor, que ele sempre tava lá me chamando, né, então sempre puxando a minha orelha, eu sou muito grata a ele, porque hoje é eu incomum, vejo... É né, isso na faculdade. É, é tá comum é, bem comum Mas hoje eu vejo que ele não era pra... Porque ele gostava de reclamar, que eu também uhum. já cheguei várias vezes a pensar nisso, né, que ele... Achava, me achava uma péssima aluna. Ele já chegou a me... Eu, essa disciplina era na, às 8 horas da manhã. Era a primeira disciplina da segunda e da quarta-feira. E eu sou uma pessoa que tem o costume de dormir muito tarde. Sempre. Uhum. Desde pequena. Uhum. Então, sempre estava morrendo de sono na aula dele. E ele me expulsava da aula às vezes. Falava, oh, vai tomar uma Coca-Cola, vai tomar um café, vai lavar esse roxo, não sei o que. Eu ficava com raiva. Mas não era isso. É porque hoje eu vejo o quanto ele queria que eu melhorasse na disciplina dele. Uhum. Então, quando eu reprovei, ele me deu um apoio gigante. Uhum. Ele foi um suporte emocional maravilhoso uhum. para mim, porque eu vi que tinha alguém que acreditava em mim lá. Uhum. Eu não estava sozinha. Uhum. Isso foi bem marcante. Por isso que eu gosto tanto dele. É, e que pode ser que não, não aconteça com determinadas pessoas, né? O vídeo não era especificamente gente para a gente falar Ah, o suporte emocional é muito importante. Mas eu acho que a ideia é de, de falar sobre o que, que é importante ao estudar fora acabou sendo isso, né? O, o, o apoio emocional da família, saber que você pode voltar até hoje ela sabe que se ela precisar voltar, se assim, nada der certo, impulsiona ela a continuar porque ela tem segurança. Né? e aí a segurança ela não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem ela claro que isso pesa pesa bastante mas não é a única coisa é. né? com certeza assim o dinheiro para quem não tem o suporte da família o dinheiro ajuda muito é né? porque aí é. você vai ter como se manter fora mas ainda não resolve mas não resolve é você você é onde você então cria o, as suas amizades, e aí as suas amizades passam a ser a sua nova família. Porque você está ali sozinho, então é, pra quem tem é, dinheiro fica realmente mais fácil. É, em questão de, né, de você poder viajar e tal, mas se você não tem o suporte da família, na maioria das vezes você sempre vai buscar o seu suporte, mesmo tendo da família, você busca o suporte em amigos, é onde uhum. você vai criar a sua nova família. Né? Então, você sabe que por mais que você passe por, por Alguma dificuldade seja emocional, financeira, você vai ter lá os seus amigos para uhum. ajudar. Então tudo é uma tudo gira em, em torno de um suporte emocional, uhum. sempre vai. É uma experiência maravilhosa que vai trazer uma, uma maturidade, mas que pode ser também que destrua o seu emocional. Então você tem que é. aprender a lidar muito bem com tudo isso. Primeiro, obrigada. Segundo, eu preciso avisar vocês que esse vídeo se tiver um monte de corte. é só para você ter noção do trabalho que deu para gravar, que certamente você tá vendo aí que ficou passando um monte de carro que a gente tendo que parar para gravar. Então Curte, porque a gente está aqui se esforçando para fazer esse conteúdo para vocês e a gente quer saber se vocês, é, se ajuda vocês de alguma maneira esse tipo de conteúdo, né? Comenta aqui se você já teve essa experiência, se foi fácil, o que, que foi difícil para você também. Compartilha com quem tá pensando em mudar de vida, não precisa ser só estudar fora, mas tá pensando agora já tem, sei lá, 30 anos, quer mudar de carreira, 30, 40 anos, quer mudar de carreira, quer estudar e fazer outra coisa, né? O que, que, que, que na verdade você tem que pensar se você tem isso? Vai mesmo, né? Obrigada, Fernanda, mais uma vez. Sim. Beijo, boa semana pra vocês. Fiquem aqui que toda semana a gente tem vídeo novo. E tchau. Tchau.